E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui, o Aveneus, trazendo mais uma aula para vocês, uma vídeo aula da série Blogger do canal Tutorials Channel. Hoje é o nosso dia de gravar, hoje é sábado, aparentemente é sábado. Uh, e hoje eu vou estar ensinando aí como adicionar um fav icon ao seu blog. Uh, é, Existem várias formas de pronunciação, existe FAVICON, favorite FAVICON e FAVORITE ICON, ok? Uh, particularmente, claro, você já deve ter vindo aqui em Layouts e aqui na opção FAVICON, você vem aqui em Editar, é uma coisa muito simples, escolher arquivo, você seleciona o seu arquivo, qualquer tamanho, pronto, e qualquer tamanho não, você calcula aí o tamanho, pronto, coloca... Mas ele só vai ser imagens quadrados, se você coloca aquela imagem uh, de fundo, é, por exemplo, redonda, e você tira aquela imagem de fundo e deixa só transparente. É, eu vou logo marca redonda, que nem a minha, do meu do meu blog, ela é redonda, então ela vai no fundo aqui ó, você pode ver que ela é redonda, então ela não vai dar certo, ela vai ter que ficar com fundo branco, e vai ficar quadrado, que ele só vai ser quadrado. Mas existe uma forma, muito simples de fazer, que você pode deixar, por exemplo, aqui, ó. A minha aqui, ó. Olha aqui, ó. Seu fundo, ficar legal, perfeito. É... E é muito simples. É... Tudo isso, tudo da personalização do seu blog, você tem que logo se acostumando, que você vai fazer a maioria das vezes aqui na ferramenta edição de HTML. Tá? Isso aí mexer muito com código. Mexer com blog é mexer com código. E vamos lá ao que interessa, primeiramente você faz sua logomarca aí perfeitinha, uh, de preferência ser um fundo tá fundo transparente, e você tem que fazer ela nesses formatos GIF, PNG, JPG, BMP, ICO que é de ícone e TIFF, você pode fazer em qualquer um desses formatos aqui, mas que ela seja menor de 1MB, ok? Se você fizer ela com mais de um megabyte, ele vai demorar para carregar e é capaz de nem carregar. Então vamos ao, vamos ao que interessa. Vamos aqui abrir o site que está deixando na descrição do, do vídeo. Eu apaguei pessoal aqui ó, o link aqui para digitar outra coisa. Deixa eu clicar aqui para poder ativar o link aguardar. Tá? tá mais pelo título que a gente já sabe. Aqui o IconJ, eu acho que é J. tem um... Icon J não, iconj uh, você vem aqui em escolher arquivo, você vai escolher claro um menos de De um megabyte Vou procurar uma imagem sem fundo aqui vai ficar por exemplo aqui uh, eu tenho essa daqui ó a minha logomarca sem fundo que são desenhos que eu faço tá pessoal não tem nada a ver com o canal só aquelas logomarcas mesmo. é aqui apareceu aqui a minha logo né aqui é o nome opa Negócio mouse. Vamos abrir aqui logo TC2, SF, SF que é a minha. E a partir que você abrir o seu arquivo, sua logo marca aí, que preferência sem um o fundo, você clica em upload now. Ele vai carregar a sua imagem. Pronto. Aí quando carregar aqui, vai aparecer os dois links aqui, ó. Tá? É, então você vai agora aqui, ó. Tem esse link aqui, não pega este link, tá, pessoal? ou depois que aqui ó quando aparecer aqui ó foi, é foi gerado com sucesso você vem aqui na host uh, a icon, direct link você vai selecionar esse link aqui tudo pete ctrl c ou com o botão direito copiar e você vai vir aqui em aqui na ferramenta de edição em html primeiro por o seu blog de teste você vai lá no seu blogger a, a seleciona lá o seu blog que você vai querer claro você vai ter que fazer um de teste primeiro né você depois passar para o seu blog oficial e você clica nele você clica em modelo fazer aqui manual e editar html tá você vai procurar por esse código Esse daqui já é um link que eu deixei marcado aqui. As vezes a gente pode esquecer, né? <risos> ah, deixei marcado aqui esse link aqui. Vocês, é, aqui vamos supor aqui que não tem um link logo abaixo de base aqui. aqui vai estar tá mais ou menos assim, tá? Você dá dois espaços aqui e vem aqui no meio. Ó. Você cola é, o link que é esse daqui. E após isso clique em salvar modelo vamos aguardar o salvamento e pode ser que ele visualize visualizar blog ele vai estar tá carregando aí o seu o seu blog você pode também estar tá sugerindo uma vídeo aula tá eu mudei aqui o a forma de enviar porque as pessoas às vezes mandam apenas uma palavra <risos> Aí não sei como fazer uma vídeo aula com apenas uma palavra Tá? Então aí você preenche todos esses dados aí que enviar E vamos lá uh, Agora vamos ver onde é que tá o Fairy Claro que ele vai estar aqui Olha só aqui ó Tá aqui perfeitinho o Seu Fairy Tycoon está aqui em cima perfeito Bonzinho, bonitinho e agora só curtir aí o seu blog, tá? E também personalize o seu blog assistindo todos os vídeos da nossa série, que vão estar aqui do ladinho da playlist da série Blogger, do canal Todos nos E dê uma olhada no nosso canal lá, curta aqui nessa página do Facebook, já vai ter o box aqui que você curtir. Uh, em alguma videoaula ainda mais na frente do blog eu vou testar como colocar esse box aqui. E então é isso, eu tô falando demais, né pessoal? Então isso, até a próxima, valeu, obrigado por essa audiência, e fala que é Caio Vinícius, e lembrando, eu vou deixar pela primeira vez na história desse canal, e vai ser a única vez, quem quiser me conhecer melhor aí, conhecer a vida do criador aí, pelo backstage, vou estar deixando o um link do meu Facebook aí na descrição do vídeo também, se quiser me adicionar como amigo, fazer umas perguntas aí pra mim. Então isso, até a próxima, valeu, obrigado pela audiência, tchau tchau, pessoal, valeu, fui! Se você gostou, dê um joinha aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, visualize o nosso Facebook, vai estar tá o link do Facebook é na descrição do vídeo, tá? E o link do site aqui. Boxa o link dando voltou pessoal, olha só. <risos> aí vou estar tá deixando o link nesse site. Você vai poder estar tá enviando e deixando o seu blog com um design mais arrojado, mais bonito. para o seu leitor, o público, o seu público. Existe mais confortável, mas isso não vai dar confortabilidade, isso vai dar personalização. Vai dar design no seu blog, mostrar que ele é profissional. Então é isso pessoal, obrigado por assistir mais essa videoaula, até a próxima. Uh, obrigado por essa audiência, acesse o nosso blog, uh, vai ter tudo isso aqui ó, as séries aqui, os downloads aqui ó, dicas, tem poucas dicas ainda, é, por favor aí, aqui na no nosso blog. Vote na enquete aqui, ó. Qual logo marca você prefere? Podemos fazer para final deste ano mudar, fazer aí o um aniversário aí do Tutorials Channel, aí. E até lá nossa logo marca já vai estar tá escolhida. Espero que você go goste de alguma dessas aqui, né? E vote aqui, vai estar tá as opções aqui, deixa eu clicar alterar a voto, vocês poderem ver. Vai estar tá aí uma dessas opções aqui, ó. Tá? Você clica se é a número 1, um, se é a número 2, tá? E você pode também estar tá vendo aqui ó a série Coral Draw X6 barra X7 ela tá vendo vários vídeos da série Você pode também estar tá vendo aqui nas séries aqui Vai estar tá aparecendo a mesma coisa que tá aqui na, na página